E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Tempo chuvoso. Terça-feira de muita chuva em todo o estado de São Paulo. Todo o sudeste recebe a presença de frente fria que está no Oceano Atlântico. Ela é carregada pelos efeitos da baixa pressão atmosférica que também está no mar. Isso tudo traz... Muita umidade para o continente, nuvens também, e com o clima abafado um da outra, é chuva trovoada temporais durante a tarde. E olha, poderão ser fortes volumes significativos de chuva em toda a Serra do Mar, em toda a orla marítima, muita atenção, muito cuidado, sinal de perigo, 199, defesa civil. E evitando aí problemas maiores nas áreas de alagamentos também. Temperaturas 28 graus, parecerão mais do que isso porque o clima está abafado No interior 30 graus, na capital 28 a 29 graus. Tempo instável, chuva, melhora um pouco durante alguns momentos de amanhã, mas ainda haverá possibilidade de chuva. Grande abraço a todos! O